Olá, eu sou Paulo Matos, aqui do canal Dicas e Oportunidade. Tudo bem com você? Espero que sim. Hoje a dica aqui é sobre como ganhar muitos inscritos no YouTube e ter visualizações. E é muito importante os dois, ter inscritos e visualizações. Eu já vi muita gente ter muitos inscritos e poucas visualizações. Né? Muitos inscritos, mas visualização pouca. Um pouco E já vi muita gente ter um pouquinho de inscrito só 10, né? 20, 15, 20, 300, 100 E ter muitas visualizações Esse é o segredo, tá Como né? Você ganhar inscrito e não perder inscrito Manter os inscritos E ter visualizações Porque você vai ter que ter sua lista de canal aberta Ver o vídeo da pessoa né? deixar um like, um comentário, interagir um com a outra. Isso é o que o YouTube pede, tá? Para às vezes a pessoa entra no canal, se inscreve só lá no canal, nem abre seu vídeo. Ah, vou me inscrever. Né? Então a pessoa tem que se inscrever no canal, abrir o vídeo e às vezes no botão do vídeo Tá lá inscrever-se. Se inscreva também no, abaixo do vídeo inscrever-se. Se gostar do vídeo, deixe um like, comentário, é muito importante os comentários, viu? Você fica conhecido pelo bom comentário, pelo elogio no vídeo, poxa foi legal, legal, bacana, conteúdo da hora, gostei, Deus te abençoe, sei lá, alguma coisa parecida assim, deixe um comentário construtivo ali que você vai ver, é, você vai ganhar muito mais inscritos também, né? E além também, é claro, de fazer um, uma boa thumbnail, uma capa de vídeo legal, né? Pesquisar sobre as tags, o assunto do seu vídeo, a descrição do seu vídeo. Tudo isso ajuda você a ganhar é, e inscrito e visualizações. As pessoas vão gostar do seu canal. É, também vou deixar também uma dica aqui. É um código que você vai adicionar no link do seu canal. Tá? Para quando as pessoas clicarem, vai abrir uma janela, pop-up, né? direto com a opção da pessoa se inscrever e depois abrir e ver o seu vídeo, você já ganha um inscrito direto ali, isso é muito importante como encurtar um URL, eu vou deixar todos esses links na descrição do vídeo tá e uma breve, muito rápido, como deixar a lista de canal aberta, você vai ver no final do vídeo fique até o final, é rápido não vai demorar não, mas olha, é muito importante você acompanhar essas dicas, que é para o seu crescimento, né? Essa você não vai perder, tenho certeza, e vai acabar compartilhando com seus amigos nas suas redes sociais, dando o seu joinha, porque é assim que o YouTube reconhece a, a, o que é interagir, né? Eu sempre procuro, quando tem envios, eu sempre abro um vídeo, né? Quer ver quando a pessoa está inscrita no seu seu canal quando tem vídeo deixe sempre o sininho assim ativado que é importante a pessoa vai lá e se inscreve depois vai lá e se desinscreve beleza não se preocupa não uma hora ela vai enviar um vídeo aí você abre o vídeo vai direto na lista de canal dele estou inscrito aqui né? vou ver o vídeo dele legal vou dar uma visualização para ele deixar um like é né? porque a pessoa está retribuindo um com o outro fica essa dica que é muito importante tá então a segunda dica que eu quero dar é um código, tá? esse código de confirmação aqui, é aprovado pelo Youtube, não teve problema, só uso ele, pode olhar em todos os vídeos os meus aí tá e cair direto no, no seu canal, mas com a janela que vai abrir, vou mostrar para vocês a seguir, a pessoa tem a opção de se inscrever direto. Tá? depois ela abre o seu canal e vai ver seu vídeo seu conteúdo tá bom então eu vou dar um ctrl c aqui tá? para vocês verem que é legal aqui ó vocês não vão colar esse código nesse url em cima não clica em cima do nome de vocês que todos os canais têm um nome personalizado o um nome seu clica aqui ó, tá clicou em cima desse nome seu você vai ver o seu canal com seu nome, tá? Que é esse canal aqui, no caso meu, Matos 6842, tá bom? Então eu vou pegar esse código aqui, tá? Esse código aqui, tô dando um Ctrl C nele, eu selecionei dando Ctrl C, vou deixar ele na descrição do vídeo também. Vocês só copie e cola ele no final, não precisa por barra nada, coloca direto aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, aqui, ó, ficou. Confirmation, Confirmation, igual a 1 Tá bom? Eu posso dar um CTRL A para selecionar Um CTRL C tá? Ficou um, um link grande Vamos encurtar esse link né, Que eu vou deixar também Na descrição do vídeo Esse encurtador de URL Que é muito importante Tá bom? É, porque foi pesquisado Tá bom? Pelo próprio YouTube, já os grandes criadores passam sempre informação para gente Que um link encurtado tem bem mais clique do que um link grande Então eu peguei aquele código aqui Eu peguei esse código aqui que eu coloquei Com o botão né? E colo aqui no Google URL Shortener Tá bom? do um Ctrl V Aqui, ó, tá copiado o link Você pode ir num bloco de nota bom deixa lá também ó. deixa seu link ali que você vai precisar ele eu deixo o link inteiro né e link encurtado pronto sabendo que é o link do meu canal tá pronto aqui eu coloco o link encurtado guardo uma pasta no meu, meu computador quiser é, Colocar esse link no seu Facebook, nas redes sociais, quando a pessoa clicar, ela vai abrir direto que vai funcionar, tá? Vou mostrar para vocês como que ele abre. Aqui eu tô importando, né? Ó, já foi copiado, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, no meu bloquinho de nota, e coloco Ctrl V, aqui, o link URL importado. Agora, eu vou dar uma selecionada nele, um Ctrl C, Vou abrir o guia e vou colocar ele aqui para vocês verem como que funciona tá Dei um enter abre rápido bom então pessoa clicou nesse link o um botão de confirmação vai abrir essa janelinha para qualquer pessoa que abrir com a opção dela inscrever-se direto mesmo antes de ver o seu canal porque ela já viu alguma descrição que você deixou lá Sobre o seu vídeo, sobre o seu canal Então ela vai interessar, vai, opa, vou me inscrever Se inscreve direto, é um meio de ganhar uma inscrição rápida aqui Depois de ela inscrito, ela vai abrir com certeza o seu canal Ver seu vídeo, né o sininho, dar um like Ó, muito top, muito legal esse botão Direto aqui para o seu canal, tá O link desse código tá na descrição do vídeo, tá bom muito importante, tá bom gente? Então vamos ver uma parte aqui que é muito importante. Né? Não adianta querer fazer um vídeo rápido se não quer é para o crescimento de todos, meu, seu e de quantas pessoas chegarem até esse canal e quer crescer no YouTube de uma forma rápida, séria e honesta, tá? Então eu abri o canal, eu clico em gerenciador de vídeos. Gerenciador de vídeos. É. Clico nessa parte. Comunidade. Através daqui você ganha muitos inscritos também. tá? Porque Você vai saber aqui sobre seus inscritos. né? E aqui também. Muito importante. Comentários. É muito importante. Para você conquistar inscrito. E visualização para o seu canal. Pessoas vem aqui, deixe um comentário no seu vídeo. Se for um comentário que você não gostou, que prejudica o seu canal, você pode ocultar, ou o, né, tem um botãozinho lá, você oculta o do canal, ou então apenas exclui, né, exclui o, o comentário. Se ele é útil para você, poxa, foi legal para o seu canal, no canal dos outros, sempre deixa um comentário que a, agrada a pessoa, né? achei legal foi bacana foi ótimo parabéns mais ou menos assim que a pessoa vai retribuir e outras pessoas que visitarem outros canais que viu seu comentário vai falar poxa esse cara aqui deixou um comentário legal é Vou ver quem é esse canal pronto seja tá ganhando uma visualização ali os comentários traz muitos inscritos e visualizações esse teste eu já fiz tá quando é um comentário que é prejudicial o próprio youtube retém para análise você pode estar verificando, hoje mesmo eu limpei uns 15 aqui, os que foi bom eu aprovei né, e os que eram prejudicial eu exclui, aí é vem provável como expansão aqueles comentários com link, com hashtag, com número de telefone, não deixa o próprio youtube proíbe esses comentários tá, e na parte quando quiser se tem muitos inscritos, você tem muitos inscritos Coloca o nome de um canal aqui, que você acha que deixou um comentário que está perdido lá. Se dá um CTRL F, dá um CTRL F, é, vamos fazer um exemplo aqui rapidinho, tá para ficar um vídeo bem, bem explicativo, né? às vezes eu tenho um comentário lá de tantos comentários, tantos vídeos que você postou, né? você pode descer até abaixo da página aqui ó, e carregar todos os comentários, Carrega todos os comentários, tá? tá vendo? Vai abrindo. Tá abrindo Pode ter milhares de comentários aqui, né? Às vezes, até aquela pessoa de tantos anos atrás que se inscreveu. Ó, oh, me inscrevi no seu canal. Você foi lá, ela escreveu mesmo. Depois ela se desinscreveu. Você vai achar ela aqui nos comentários. Abre o vídeo dela, vê a lista de canal, vê se ela tá inscrito mesmo. Aí fica a opção sua dá uma notificação para ele, poxa, sumiu sua inscrição, ou remove, sei lá, uma opção, tá? Então, eu quero achar um, um comentário aqui, eu ponho o nome, o nome do canal, pronto, achei o comentário, tá bom? Ó, Live Joe, me inscrevi, aguardo sua retribuição, beijo, tamo junto, legal isso aqui, tá? Então eu dou um, um Amei, dou um Gostei, ou respondo o comentário. Mas comentários são muito importantes tá? para crescimento no YouTube também. Não esquece, eu vou fechar essa janelinha. Dá um CTRL F. Aí coloca o nome da pessoa do canal que você quer aqui para ver os comentários que estão até esquecidos. Tá? Mensagens. Isso é muito importante. Deixa uma mensagem para a pessoa. Né? As mensagens, que, as mensagens que você recebeu vão estar aqui né mensagem filtrada, mensagens duvidosas, mensagens enviadas você pode enviar a mensagem também através da sessão inscrito você envia um vídeo ou quer conversar com a pessoa né? você vem aqui ó e envia envia uma mensagem ó esse botãozinho envia mensagem pronto manda a minha mensagem pode estar conversando com o inscrito por aqui isso é um meio de compartilhar, interagir, avisar que tem um, um vídeo novo. Sei lá. Faça uma coisa construtiva e que agrade as pessoas. Todo mundo quer ver coisa boa. É, e comentários que são agradáveis. tá? Agora, para finalizar, eu vou vir aqui. Eu vou abrir... Abri minha minha lista de canais, tá? E vou clicar na lista canais. Pode ver que eu deixo minha lista de canais aberto. Muito importante, ó. Canais em destaque, Júlio Jú e Betim, tá aqui. Muitas pessoas, poucas pessoas sabem ou não sabem que aqui eu todos os, os canais. Se clica aqui ó, e clica em, ó, outra vez, ó, todos os canais. Clica aqui, tá? E clica em inscrições. Você vai estar tá vendo só as inscrições, tá bom? Só as inscrições, né? Inscrições é essa parte é o que? As pessoas que se inscreveram nos, né? No seu canal. Quem se inscreveu no meu canal, estão aqui, ó. tá? Aqui. Então. Vamos supor que eu quero procurar o nome de uma pessoa que falou que está escrito lá no meu canal. Eu vou dar um CTRL F. Tá? Vou, vamos pôr aqui nosso amigo, De né? Jojoin Betim. Vamos colocar ele aqui também. Tá? É, eu, não, eu não... Aqui, ó já tá aqui tá bom mas vamos supor eu vou buscar uma pessoa aqui o abrir tá aqui é super rápido mas é, é essencial eu mostrar essa parte tá a pessoa ela deixa um comentário lá né e fala que se inscreveu lá no seu canal Tá? para você conferir é fácil tem gente que tem duas três mil pessoas 300 né e às vezes para você encontrar uma pessoa pode ser difícil então tem um meio legal aqui para você achar essa pessoa tá bom meio su super legal Tá? então nós vamos vamos ver aqui ó no no meu canal vamos vamos voltar lá na, na inscrição onde eu estava lista de inscrições tá bom na lista de inscrições vamos vir para Gerenciador de vídeos novamente, um pouco de paciência gente. pela importância que tem essa dica. É bom um pouco da paciência. Clicamos aqui em comunidade. Tá em comunidade, tá vendo? Aqui ó. Esse Robson, vamos pegar um, um mais antigo lá. A maioria das pessoas, essa é Luísa Estevam. Ela disse que se inscreveu no meu canal E ó que já tem Aqui marca até na frente ó, Dois dias atrás Outra aqui ó, vim da live Né Então é legal aqui Obrigado, ó Subscrito, adorei seu vídeo Né Outro simone sucesso pra vocês se Então ó, aqui marca o dia Se é um mês, um uma semana Que a pessoa deixou O comentário, né muito importante, cifrar essa parte aqui, ó. Show, amigo. Obrigado. Vim retribuir a sua visita. Vamos ver se foi mesmo, né. Mundo da, da Cassie. Eu vou dar um CTRL C. Vou copiar esse nome aqui, ó. E vou verificar lá na lista de canais. Se realmente a pessoa tá... Tá inscrita. Né isso isso é legal tá se a pessoa tiver lá na lista de canais é porque ela se inscreveu no meu canal mesmo então eu vou vir lá na página inicial do meu canal clicar em canais aqui tá você vê que eu deixei minha lista de inscrição lá bom e estou abrindo a lista de canais bom mais uma vez a gente pode clicar aqui. Clica só em inscrições. Inscrições. Aqui o que, que eu faço? Onde está aquela moça? Eu tenho 400 e poucos inscritos. Para achar ela aqui. Procurar um por um. É difícil. Né? Então vamos dar um CTRL F. Presta atenção. Aqui. Ó, nessa caixinha aqui. Ó, tá? Eu dei um CTRL F vou fechar aqui, ó, esse botãozinho e dar um CTRL F novamente vou colar aquele nome que estava lá que a pessoa falou oh, vim retribuir, sua visita sua inscrição, alguma coisa assim ó. então, se ela não tiver aqui, vai tocar um, um som quando se tocar um som quando você colar o nome da pessoa aqui é que ela não se se inscreveu, mas se ela está inscrito ela vai aparecer aqui Mundo da caça né? Não tô divulgando, tô apenas mostrando. Mas se quiser conhecer também, é uma pessoa fiel aqui. Mundo da caça tá? Então, novamente... Tá vendo aqui, ó? Ela pode estar tá sumida e desaparecida aqui, ó. Vou, vou carregar a página toda, ó. Pode carregar, tá vendo a barra de rolagem aqui? Tá, tá pequenininha, né? Então, é só dá um ctrl F vai abrir essa caixinha aqui que você cola o nome do canal aparece aqui sempre você rola a página até embaixo pode ter quantos mil inscritos for 200, 300, 600, 2 2, mil, rola com paciência a página até abaixo vai rola, rola deixa carregar tudo aqui ó. Tá? aí coloca o nome da pessoa na caixinha aqui ó e com certeza você vai Encontrar o seu inscrito Que vai na hora né, Selecionar ele com a cordinha laranja Aqui, tá bom? Assim serve lá na, no inscritos Quando você ver lá na comunidade Pode pôr também é, Mundo Pode colocar o CTRL F E digitar o, o nome O nome da pessoa, tá? Muito importante Essa parte aqui E com isso você acaba ganhando inscritos Deixando a sua lista de canais aberta né? E aqui nós vamos ver a importância de deixar a lista de a lista de canal aberta, tá? A importância. Por que que é importante? Né? Vamos verificar novamente aqui, ó. O que que o YouTube notifica pra gente. Não é eu que estou falando não, tá gente? Então vamos vir aqui em comunidade. Comunidade. E inscritos aqui embaixo, tá? Inscritos: Quando você quiser procurar um inscrito no meio de milhares de inscritos, né? Você carrega toda a página, vem aqui, pode carregar mais, não importa quantos inscritos você tenha. Tenha paciência e carrega todos, tá? Quer procurar alguém, né? Aqui é rápido e fácil, dá um Ctrl F que é a mesma coisa, tá? E coloca o a pessoa aqui, ó. Ctrl F, não Ctrl V, Ctrl F abre essa caixinha aqui, se dá o Ctrl V dentro dela, ó, nossa amiga também, eu, tá na lista de canal, né, e ela tá aqui também com escrita minha, isso é legal, e por que a lista de canal aberta? Vamos ver nessa parte aqui, ó, pouca gente passa despercebida e nem vê que tá escrito aqui, ó. Apenas inscritos que compartilham suas inscrições publicamente são exibidos. Vendo? Apenas inscritos que compartilham suas inscrições. O que é compartilhar suas inscrições? Que estão com a lista de canais aberta. E às vezes você abre aqui para ver, a pessoa não está inscrita aqui. Né? Nessa parte, comunidade: se são inscritos, você não vai ver la aqui. Porque a pessoa está com a lista de canal fechada, não viu o seu vídeo. Não deixou um comentário, não assinou, não acionou o sininho para receber notificações, nem um gostei, deu apenas se inscreveu lá no canal, pronto, querendo ganhar um inscrito. Não, o YouTube mesmo vai reconhecer, cancelar aquela inscrição e você não vai ver aqui. Então a pessoa foi até fiel, mas tem a lista fechada, né? E não interagiu com seu vídeo, nada seu, para o YouTube vai ser uma pessoa que se inscreveu ali sem intenção nenhuma, né? Então também não vai fazer falta para você aquele é inscrito Porque ela não hum, tem lista de canal aberto Não hum, vê seu vídeo, não hum, deixa um comentário Isso tudo é contabilizado pelo YouTube, tá gente? Fica a dica, tá bom? Eu vou deixar todos esses links que eu falei aqui São três, né? Da, da, da live O código, né? No finalzinho eu deixei como abrir lista de canais Fechei? Não, vou deixar agora, né? E vou deixar o link como encurtar ou URL, tá? Então, aqui pra finalizar, nós vamos tá vendo como abrir lista de canais, tá? É, a gente volta pro canal da gente, tá? Ó, meu canal. É rapidinho essa parte aqui que eu tô finalizando, tá bom? Pelo a importância da dica, pelo crescimento que você vai ter, né? não foi um vídeo demorado tá deixe o seu comentário nos vídeos se tiver alguma dúvida tá bom procura clicar nesse botãozinho de jojo e betinho e conhecer o canal dele deixar um comentário lá no vídeo dele que isso é muito importante tá bom e o que muita gente tá apanhando que eu já vi participando de lives uns até pergunta que não sabe como abrir a lista então a dica aqui ó só presta atenção abre o seu canal Clica na sua fotinho, lado direito acima, aqui no canto superior, tá? E clica clica no seu canal, né? Meu canal, estudo, tema. outro já tem um botãozinho direto, tá? Ou então vai ser aqui na parte personal, aí eu tiro do canal, personalizar o canal. Personalizar o canal... É muito rápido, tá? Aí você vai clicar na sua imagem, tá? E clica nessa engrenagem aqui, ó. Tem que clicar nessa engrenagem. Aqui é a parte mais rápida e mais fácil. Clicou lá na engrenagem, você vai clicar em privacidade em privacidade tem essas três caixinhas aqui que vem marcada por padrão no youtube né aí você desmarca essa última aqui, ó, manter todas as minhas inscrições privadas se você deixar marcado aqui sua lista de canais está fechada está né? privada ninguém vai ver então como é importante até para o youtube você compartilhar a sua lista de Inscrição para aparecer como inscrito para qualquer pessoa, tá? Então você desmarca essa caixinha, deixará desmarcadas, viu? Simples e rápido. Clica aqui em salvar. Só isso você já está pronto para o sucesso e ganhar muitos inscritos, tá bom? Essa é a exigência do próprio YouTube e da live que tem conhecimento dessa parte também, como o nosso John John Betinho. Betim tem esse conhecimento e faz essa exigência lá, tá bom? É, fico agradecido de você ter visto o, o vídeo até agora, né? Fico muito agradecido de você ter visto o vídeo. Obrigado, gostou? Né? Deixe um comentário, se tiver alguma dúvida, dê um like para ajudar o canal. Né? ajuda muita gente que está precisando dessas dicas também tá bom e você que não é inscrito inscreva-se no canal clica no sininho de notificações para estar sempre por dentro das novidades desse canal que eu sempre posto uns vídeos aqui que é para melhorar para melhorar para crescer o que eu aprendo eu procuro passar para vocês aqui através do meu canal tá bom? Muito obrigado mais uma vez de você ter visto o vídeo até agora fico agradecido mesmo tá? Fique com Deus e até a próxima Olá eu sou Paulo Matos aqui do canal Dicas e Oportunidade tudo bem com você? espero que sim Hoje a dica aqui é sobre como ganhar muitos inscritos no YouTube e ter visualizações. Que é muito importante, os dois: ter inscrito e visualizações. Eu já vi muita gente ter muitos inscritos e poucas visualizações. Né? Muitos inscritos, mas visualização pouco. E já vi muita gente ter um pouquinho de inscritos só: 10, né? 20, 15, 20, 300, 100 e ter muitas visualizações esse é o segredo tá? então eu vou estar tá falando aqui sobre uma live que eu participo é claro eu participo de outra live mas vou estar tá falando dessa porque a pessoa é super 10 né entende do youtube entende sobre inscritos e ele sabe Por que, que pessoa ganha inscrito e perde inscritos então tem uma exigência na live dele, é que você tenha a sua lista de canal aberto, né? Seja fiel. Fiel é uma palavra assim forte, porque todo mundo pra mim é fiel no YouTube. Mas muita gente não sabe que se não acompanhar umas regras, né? Ele vai acabar sendo dado por não ser fiel. Sendo que ele se inscreveu, acompanhou tudo, mas só não fez a coisa certa.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 Pessoa vai lá e se inscreve, depois vai lá e se desinscreve, beleza, não se preocupa. Não, uma hora ela vai enviar um vídeo aí, você abre o vídeo, vai direto na lista de canal dele. Estou escrito aqui, né? vou ver o vídeo dele, legal, vou dar uma visualização para ele, deixar um like, é porque a pessoa está retribuindo um com o outro. Fica essa dica que é muito importante, tá. Mas agora eu vou falar aqui desse grande amigo, tá dessa live que eu participo é um irmão um parceiro fiel que nem eu disse entende de inscritos e de e do youtube na live dele só participa quem seguir as regras da live tá bom então ali você vai estar tá ganhando inscritos também ó com certeza que vão te acompanhar sempre tá bom é, a, o link dele é esse daqui ó. eu vou deixar na descrição do vídeo vocês estarem acompanhando tá e vou dar uma dica tá vendo essa parte aqui canais em destaque vamos por aqui ó, personalizar o canal vou clicar em personalizar o canal além de deixar o link da live na descrição do vídeo né? eu vou deixar aqui também ó, canais em destaque tá Bom, aqui pra mim é uma honra essa pessoa aqui, não desfazendo de nenhuma live, que participe em outros vídeos, vou estar também divulgando outra live que ajuda a gente. Então a gente também tem que reconhecer, tá bom? Mas no momento eu estou falando desse daqui que foi o meu primeiro contato com live, tá? Desde quando eu comecei com o YouTube. Tenho meu canal há mais anos, mas comecei com o YouTube aí uns 3 ou 4 meses e tenho ganhado vários inscritos, olha que eu garanto. Não se e sempre com. Que eu subo um vídeo para o YouTube me envio A pessoa vai lá e vê o vídeo também Isso é que é importante A visualização Então eu vou por aqui ó, Adicionar Adicionar canais Tá Então aqui embaixo Você pode fazer isso no seu canal Se você gostar Da live Tiver resultado É claro Quiser retribuir Faz um vídeo para ele Agradece E coloca também O, o link aqui Vendo? Tem a opção de remover depois se quiser também. Tá bom? Não tem problema nenhum. Mas fica aqui que uma forma de agradecimento você está divulgando essa live que tanto ajuda você e outras pessoas que estão precisando também. Então eu colei o link da, da live aqui. Põe adicionar. Vendo? Já saiu aqui. Ó. Vem aqui embaixo, põe concluído. Na hora, já aparece aqui o Canais em Destaque. Jojo e Betim. Valeu, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Você é 10 e eu gosto sempre de estar tá acompanhando a sua live também, viu? Parabéns para você pelo seu trabalho e pelo conhecimento que você tem e a vontade de ajudar as pessoas. Por isso, estou te retribuindo aqui né e vou deixar o link da live também na descrição do vídeo, tá? Vocês podem clicar direto aqui. É o, é o link na descrição Entra no canal Do nosso amigo Jojo e Direto no canal dele Inscreve-se Ativa o sininho, é claro né? Abre um último vídeo dele lá E deixa um comentário Tá bom? Um comentário, ó Eu fui recomendado por Paulo Matos Dicas e oportunidade a participar da sua live Ele falou muito bem da sua live Poxa, um comentário construtivo ali Vê um vídeo dele Como ele faz live de segunda a sexta, de manhã e à tarde, tem horário no próprio canal dele você vai estar ver os dias e os horários ali, tá? então acompanha esse rapaz que eu garanto, você vai ter sucesso, crescimento inscritos e visualizações pela cobrança que ele faz ali, tá bom? que quem não se inscrever, quem não participar, quem não quiser seguir as regras é bonito até da live, então ali fica uma live só com com pessoas que querem interagir uma com a outra mesmo, tá bom?